Vamos pra cima, geral, sem maldade, vamos chegar naquela energia, vem! Vai morrer, Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, explico pra vocês, Cauê clássico Sister of down na camisa, eu que show, show Ei, cuzão, cê tá ligado que cê é um cuzão Cauê chega aqui passando informação Sabe por que cê não toma um corote, cê toma um bote Só que sinceramente pra mim cê é um loki Não é Sister of down, é que 2018 é ano punk Cuzão, eu vim tipo Sleepy Knot Irmão, cê tá ligado, cê é um slip Sleepy Knot, só que as coach não te notam Então volta pra casa, Cauê chega e faz sagacidade Cê tá ligado, rima aqui é divertido e que, se o papo é questão de nota, você é um boroca, a rima não é biônica E que se o papo é nota, não é questão de matérias, é rima e foda-se é. é. é. Poxa, crush, é. tem resposta do outro lado, 30 segundos, DJ Pode soltar, DJ, pode soltar, solta, solta, solta Vamos tá pro outro todo mundo, vamos tá pro outro, energia, energia, vamos pro outro vem, oh. Parceiro aqui no frio e hoje a máscara de falsa MC vai cair. Se você não entende, parceiro você pivete Eu vou espancar o C antes que beber a forget. Pra você ser parceiro, acabo com esse cara. Você sabe nessa vida, ideia vem na lata. Falou do Zita Ochoa isso eu sei. Você vai perder e esse vai ter o longe. A, a ideia é escancara Porque eu chego aqui no proceder É a chope suê, e eu também choro Quando o anjos merece morrer oh! Pau! Cê é louco? Barulho para Cauê, família! Barulho para Gu! 1 um a 0, Gu, terminou! Volta, DJ, sorta! Oh, oh, oh. Bata, mata, mata! Mata, hey. Cê falou que ia me matar aqui nesse ringue. Sabe, nessa fita você não tem swing. Porque nessa fita então eu opine. Me mata que eu vou ser enterrado no cemitério maldito de Stephen King. E volto aqui para te matar com uma Goela, cê sabe nessa vida, parceiro, cê é babaca E quando você vai rimar comigo, cê sempre é amarela Abaixa essa cabeça, você está pensativo Mas quando eu tô com o Mike, sempre tô destrutivo Abaixa sua cabeça pelo amor Não é porque tá baixada Que vai ser a estátua do pescador Do pensador É isso que eu vou falar Cê sabe nessa vida, todo paniquilar Porque só rima nela saladora Você é o Cauê só fala bosta, parece o Cauê Moura <risos> 30 segundos de resposta sou, para a Vai DJ Minha mãozinha pro pronto do Flamina Oh, oh, oh, oh, oh, oh Ei, ei, ei, ei Só que você é muito capaço Você tá ligado que você não é do ghetto. Falou que eu não tenho swing Eu tô mais pra mim Então tome esse flow de laqueto. Mano, no freestyle escuta só, e minha namorada É né? questão de rima, é soco Só que não deu sua letra, eu dei sua porrada, mano Sem maldade, você tá ligado que você é um canalha Você acha que é foda, seu eu Só porque você citou a batalha Sinceramente eu pego a merenda Você tá ligado que eu faço minhas letras Eu faço meu hype fazendo minha rima Não cita no treta, mano Você tem que entender Você tá ligado que agora o moleque tá insano É né? questão de fazer speedball É né? questão de citar treta, truta, que é mano a mano Agora Vocês conhecem as regras para o ímpar. Quem vai, Cauê? Terceiro <risos> indecisivo, o rol de Cauê na voz bate e volta. Quem quer batalha violenta, sangrenta, mão pro alto e grita o seu crânio. Sim. Solta, DJ! Sim. Bem que vem, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Demorou, hey. <risos> Demora, você perde a linha Sou o Cauã, mestre das fuga, cuzão, você é só fuga das galinhas Só que sinceramente, você não é voraz Cauê tá mais pesado, tá fuga de Alcatraz Só que sinceramente, hoje você morre em paz Porque você não vai pra frente Sua fuga é voltar pra trás Falta oh, tá com parceiro, vai mas... Vamos poupar, né Falou de Cauã, então pode pago O estado é tipo Bilal, então dolelo, haha Pega sua cara, aqui pra te espancar. Cê sabe nessa fita, não pode confrontar, falou até de Amir e não sou E você vai apanhar de gato morto até o gato ti. Cê sabe nessa fita, pega um saco de lixo, se você bem rimar, faça um verso com capricho Dá licença pra mim, você é um cuzão, até porque esse cara não passa informação A sua cara vai no chão, bololô, ele chamou a moto no grau para de foder as guia, sobe nessa fita Aqui hipocrisia, raspa a bunda no show. As ideia desse cara, eu não vou rabar a bunda, eu vou rapar sua cara ah, ah, ah, ah. ei, ei. Tru, cê tem que entender fazendo um free Até porque cê não é MC. Aqui, sabe por quê? A rima não é a esma, é moto dando graus, menor morre por busca dela mesma. Yo, yo, yo, yo. Ah. Demorou, esse cara é um escroto. Vem o pisar no fio, aproveita que eu vou pisar no seu pescoço. Então é isso família, consciência na votação, vota só pra um, começando o barulho para Cauê. Oh. Barulho para Gu. Oh. Dois a um, Gugu está.